Oi! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba como fazer isso de forma correta, fácil e simples. Saiba que emagrecer não é um bicho de sete cabeças e sim uma coisa muito fácil de se fazer. Mas antes de tudo eu peço para que você se inscreva neste canal do YouTube, sim! Se inscreva neste canal do YouTube que ensina como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Sim, se inscreva neste canal do YouTube.